Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal é, Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu quero falar um, um, um pouco Sobre é, como que você pode é, obter é, Tráfego né, de pessoas é, Entrando na sua página é, Do seu link de afiliado aí, ó, Que você estiver trabalhando tá? é, Um dos maiores desafios a pessoa que é afiliada tá? no caso eu também sou afiliado de vários produtos tanto no Hotmart quanto no, na Monetize e um dos, um dos maiores problemas que se tem é tráfego tá? ou seja, é pessoas entrando nos seus links de afiliado certo? e eu preciso contar aqui uma história é, de como eu comecei é, no marketing digital tá? é, eu eu eu adquiri tá? o curso Fórmula Negócio Online, tá que aliás eu vou deixar o link aqui abaixo se você quiser conhecer e saber mais sobre o Fórmula Negócio Online, certo? E é, dentro do curso, é, é, nós temos lá muitos, existem mais de 250 aulas, é, mais de 250 vídeos é, sobre marketing digital né? e um dos maiores problemas que a gente encontra, né? É realmente como trazer a pessoa, o seu, o seu prospecto, né? Ou a sua é, a pessoa que está interessada ali ou alguma coisa assim, para entrar dentro do seu, do seu link da sua página, né? Isso é um dos maiores desafios, tá? E aí você tem é, algumas alternativas, como por exemplo, é, você pode fazer uma página de captura você pode fazer, e aí você faz ali uma sequência de e-mails. Você pode fazer um site, comprando comprando é, um domínio e colocando o seu site numa hospedagem, uma hospedagem de preferência HostGator. É, e também você tem a, a, é, as, linhas, as é, redes sociais, né? como o Facebook, como o Instagram hoje e você pode também fazer é, listas de transmissão dentro do whatsapp também que é uma coisa que tem ajudado bastante tem crescido aí também né mas é, nada se compara né ao potencial do, do youtube certo é, porque o youtube é, eu queria que você imaginasse é, uma roda certo? E dentro dessa roda, você tem uma roda girando, certo? São os vídeos do YouTube. E aí você faz mais um vídeo, coloca dentro dessa roda e essa roda vai girando. Você colocando mais conteúdo e mais conteúdo e essa roda girando, girando, infinitamente. É assim é o YouTube, tá? Existem várias formas de você trabalhar com o YouTube de maneira é, consistente, certo? Gerando vídeos, gerando vídeos. É, você fazendo o seu próprio conteúdo Como esse aqui que eu estou fazendo Nesse momento é, Existe também é, Uma coisa que eu não aconselho Que você faça né? Mas é, você pode copiar é, é, Vídeos já prontos né, De outras pessoas né? E guarde bem essa frase é, Com creative commons tá? Vídeos creative commons Que são vídeos Sem a licença do YouTube com licença aberta, tá? Esses vídeos você pode utilizar é, para gerar conteúdo. Eu já usei bastante, já, já fiz alguns conteúdos com Creative Commons, né? Porque eu tenho vários canais, eu tenho é, seis canais do YouTube, né? São quatro canais de nicho, certo? E eu tenho dois canais de uma outra, é, de experimentos que eu fiz aí que estão estão rodando lá. Então, é, dentro do YouTube, é, você tem milhares de, de, de formas, né, que você pode utilizar, certo, para que as pessoas possam entrar no seu link de afiliado, na sua, na sua página, e ali, é, eventualmente, se interessar por aquele produto, uma vez que é, a pessoa que já entrou naquele vídeo, naquele determinado vídeo, como, por exemplo, nesse vídeo aqui agora, certo... É porque você se entrou aqui e está assistindo a esse vídeo É porque você se interessa pelo assunto é, no qual estou tratando aqui Que é tráfego né, e vídeos, correto? E também o Fórmula Negócio Online Então você muito provavelmente entrou aqui por causa disso Então é, eu quero que você entenda que fazer vídeos para o YouTube é, Existem várias formas de você trabalhar com o YouTube, tá? Você pode trabalhar com daily vlogs, você pode trabalhar com é, links afiliados, você pode trabalhar com exposição de produtos, produtos físicos, produtos digitais, dia a dia. Então existe uma infinidade de, de modos de trabalhar com o YouTube, né? E tudo depende de como fazer isso, tá? Por isso que eu quero é, recomendar a você né, um curso excelente, tá? Que se chama -se Mestre do YouTube. Certo? É um curso muito baratinho. Certo? Que vai te mostrar várias formas né, de você trabalhar com vídeos no YouTube. Tanto para que você possa criar canais de nicho. Quanto para daily vlogs. Né? E outras coisas que você se interesse. Certo? Então, trabalhar com o YouTube hoje. É uma das maneiras. Das melhores maneiras que você tem de trazer tráfego para as pessoas é, entrarem na sua página na sua é, tanto na sua rede social quanto no seu blog quanto no seu site certo e muitas pessoas utilizam né é, o youtube mas outras não utilizam né então por isso que eu vou deixar o, o link logo aqui abaixo tá mestre do youtube certo é um curso muito barato né que tem muitas aulas e é um bem prático mesmo, você pode já iniciar o seu projeto desde já, certo? Eu vou deixar os dois links aí, tá? tanto do Fórmula Negócio quanto do Mestre do YouTube E aí você vê direitinho o que, que é melhor para você, certo? Mas saiba que é, trabalhar com o YouTube é a melhor alternativa hoje para trazer pessoas né, para os seus links de afiliado, tá bom? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais.